Epá, eu às vezes acho isto, isto, às vezes é pensar um bocadinho megalómano, não é? Mas, era uma questão estratégica de governo. Andámos aí com a questão da indústria 4.0, não é? Indústria 4.0 depois vai-se buscar, com empresas boas cá, empresas do Estado vão buscar uma empresa brasileira para dar formação cá. Eu não tenho nada contra o facto de eles serem brasileiros. A questão é o conhecimento do mercado, ok? O Brasil não tem nada a ver com Portugal, ok? Agora, se houvesse uma aposta de facto construir coisas cá. Epá. A Suíça é um país pequenino. A Suíça é bem mais pequena do que Portugal. Tem. é Neste momento, agora, não estou ao certo se são 6 ou 10 milhões de habitantes. Eu creio que são 6 milhões de habitantes. 10 milhões de habitantes tem a Holanda. Epá, e. Não, a Suíça. Luxo. Maria Ninguém bate. Não é? Mas porquê? Porque houve um. Um, um concertamento. Portugal tem grandes cabecinhas a nível de engenharia. Tem boas escolas. Até conseguimos ser competitivos a nível global. Porquê que não poderíamos construir alguma coisa para que Portugal fosse um, de facto aquilo que andam a chamar de hub criativo e hub tecnológico, mas que não é? Não é? Mas podia ser, é verdade. Epa, mas depois há, há tais pelo meio e há, há muito uma coisa para que é... Em vez de ser meritocracia, é, é o enaltecer da mediocridade. Não é? Epa, eu sou medíocre, mas quem tem olho cego, quem tem olho em terra de cegos é rei, Epa, o medíocre passa a ser ultra espetacular. E acho que um dos problemas também é nivelar pelo medíocre. Não, não se olha bem lá para cima e Não, isso não chega, mais lá para cima. Está bom. Isto é típico do Tuga. tá bom, como é que estás? Estou mais ou menos.